Ei hey, hey, hey. Hey, detetives, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. Eu tô aqui com a live. Porque eu tô triste, né? Mas tudo bem, gente. Eu tô aqui. Eu vim jogar com vocês Clube Penguin. Nosso querido Clube Penguin Brasil, que voltou, né? Tá flopado, tá, né? Voltou, né? <risos> tá fopado igual eu, né? Misericórdia. Deixa eu ver se o áudio tá bom aqui. Eu vou ver. Pelo celular, gente, é melhor, né? Ah, eu não sei fazer tanto, não sei fazer nada, gente Embora com. coloquei a latência super baixo Ou seja, tá em, tá em tempo real conversando Quase não tem é, delay é... Oi, Gugu, tudo bem? Oi, Tchu, tudo bem? Só um servidor ventilador, gente e tá vazio, gente. Eu pensei que hoje ia estar tá cheio, ó. Queria me divertir um pouco com vocês, né? Ficar divulgando a live, o, a live aqui no Clube Ping Brasil, mas. Pelo menos tá vazio, né, gente? Eu vou jogar um jogo aqui, tá? Enquanto todo mundo chega. Aí ah, eu tô no ventilador mais cheio. Que é o ventilador. Eu tô. O que, que, que eu disse? Gente? Nem lembro. Vamos jogar um joguinho. Vai. Lança Puff não. Lança Puff eu passo raiva. Vou jogar Punch no Turf. Que nome difícil desse jogo, né? Na moral. Meu Deus. O que, que é isso? Olha tanto de cororô? Papai Noel mandou dizer quem vai escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Eu vou escolher a Rosinha porque ela é a única. Rosinha. E... Adoro, né, meninas? Vou entrar no jogo, tá bom. A gente pode entrar. Ah. Vamos ver se o povo vem, né? Se não vir, eu, eu apago a live e finge demência. Tá, já perdi. Não, não era pra fazer isso. Calma. Gente, eu arraso. Não! Já perdi tempo. Que ódio, velho. Ah, vai assim mesmo, vai. Eu já joguei esse jogo, gente? Se eu já joguei esse jogo aqui, me desculpa. Ah, não tem tempo nesse, né? Ah, ah tem sim. Só não, é, só não mostra. Ah, eu arrasei, gente. 33 segundos. 4. Puff vermelho. Só tem você na live. Você já jogou esse jogo, só tem você, né? Mas, como eu disse, né? Se ninguém entrar... Eu finjo demência. Ui, peguei, velho! Nossa, eu botei o tempo recorde. Vai! no buraco. Aê, conseguimos. 17 segundos, foi muito melhor. Ah, essa aqui, velho. Eu vou tentar logo lá em cima. Vai. Desce o pau... A gente, é esse negócio é que tem que colocar o pau para cima, pau para baixo, aí eu me Nossa, eu me embolo todo. Aí, gente, tá vendo o pau? Ai, na moral, velho. Essa parte aqui tem Acho que agora só vai ter pau, né? Oh, eu odeio, velho. Essas partes que tem pau, aí você tem que botar o pau para cima, pau para baixo. Vou entrar no Juego Oita, o cara é bilingue Olha lá gente, mais coisa de pau Aff. Véi, não sei o que acharam Ah, vou colocar um bocado de pau aqui Pra você ficar pegando no pau, subindo e descendo Olha aí, ó, já fui pra baixo do pau Olha aí, perdi Vou recomeçar aqui, tá? Na moral quem tiver essa ideia, viu? Olha isso. O pau atrasa muito, velho. Olha lá, eu bato. Ó, oh, fica em cima do pau. <risos> tá fuck, velho. Eu nunca tinha ficado em cima do pau. Aqui, eu vou pegar. Ah, pega logo, velho. Gente, Ai, fecho o pau. Pega, volta. Aí, ó, fui bem, gente, arrasei. Só tem você na live que, que. Nossa, velho. Meu canal deu uma fropada, gente. E essa primeira live em 10.080 pixels. Ou seja, primeira live. Oh, não esqueça de entrar no meu servidor também, viu? Só tem drama lá, eu fazendo drama. Sou muito chorão, gente. Na moral. Gente, me um dinheirinho aí também. Na moral, tô passando fome. Queria tomar um sucozinho hoje. Ah, agora é o gelo, gente. Esqueci. Não prestei atenção. Tá, aqui dá pra subir direto. Melhor que eu fico deslizando, olha. Aí eu não sei se eu olho pro gelo. Ah, vou colocar aqui. Eu acho que é aqui, né? Não. Ah, gente, eu esqueci como é que é. Eu não vou usar a dica, porque eu.. Eu sou magnífico. Ah, é aqui, é aqui em cima. Lembrei, lembrei. Bora recomeçar. Bora fingir que essa daqui é a primeira. Tá, só não cai, só não cai. So, calma. Ah, não, velho. Pera. Tá, tá, tá. Eu vou nessa, vou nessa, vou nessa. Relaxa, relaxa, tô relaxado, tá? Tá. Gente, meu canal deu uma frotada aí. Não sei o que aconteceu com o último vídeo. O último vídeo de código e vocês deixaram frotar. Na moral. Tipo, eu nunca vi vídeo de código faltando, né? Porque todo mundo gosta de código. Enche o meu saco. Arrasei, eu sabia que era isso Sou muito inteligente, na moral Nossa, 44 segundos Oi, Ronaldinho, tudo bem? Alguém entrou, Féu Alguém entrou e saiu Gente, hoje é a primeira live em 10.080 pixels Olha a qualidade da live, velho Tá muito boa no celular, velho Mano, eu não fiz nada para mudar. Eu ia falar: ai, o que você fez para mudar a live? Fiz isso absolutamente nada. A internet continua a mesma. Você PC continua o mesmo. Só que, como eu sei mais de PC, eu dou boost nele, né, gente? boost Aí ah, eu tenho que colocar esse aqui, o grandão. Só não entra, só não entra. Eu tenho que colocar isso aqui. Virado. Vira. Vira, cá, Vira, giromba. Vai, giromba. Oxe, eu nem mexi. Isso, entra mesmo. Ah, eu tenho que colocar já aqui, ó. Eu sou muito burro. Ah, não dá pra passar. Esse negócio fica invisível, né? Colocar logo essa giromba aqui, ó. Coloca essa giromba aqui logo. Tá, eu demorei 300 anos, mas foi. Aí eu não peguei o de baixo. Ah, não, velho. Então eu preciso desse. Meu Deus, gente. É muito difícil esse jogo. Senhor! Que difícil, velho. Na, eu acho que eu já joguei. Eu não tô ganhando selo. Esse jogo tem selo? Nem sei. Tem, né? Olha ah lá. Entrou. Entrou não. Entrou. Não entrou não. Ah, velho. Que ódio. Vai. Vai assim, vai. Não pega a chave. Isso. Agora vou trocar. Não, calma. Sobe. Calma, gente. O que, que eu faço com a chave? Calma aí, gente, que eu vou ler os comentários já, já, tá? Meu Deus, o que, que eu fiz? Aê, arrasei agora. Vai, meu filho. Nossa, eu tô nervoso, velho. É porque eu sei que tem tempo, só não mostra. Eu vou deixar essa live salva só porque tá em 10.080 pixels. Agora só vou fazer live assim, né? Vai travar, vai. Eu tô num forte nevado esperando. O certo é 1.080. Ah, tá, amigo. <risos> Tudo bem, eu não sou de exatas não, tá? Só tem uma pessoa na live? Pra mim só parece que tem tá uma pessoa. Gente, dá like no, nos vídeos, tá? Vocês não dão um like no vídeo, na moral. Eu reclamo mesmo. Ah... <risos> eu dando um like no meu próprio vídeo. Ué? Bugou? Ah tá. Não entendi, né? Pega logo a chave. Tá, agora é outra giromba. Antes era o pau, agora é a giromba. Hum. o que, que eu faço aqui? Ah, o gelo flutua, né? Então na água essa giromba aí vai afundar. Então eu tenho que colocar a giromba aqui, né? Olha a giromba caindo lentamente Ah, eu acho que assim já dá, né? Sai! Que ódio! Aí, Eu acho que eu já tenho um selo dessa giromba É tanta giromba que eu nem sei mais qual é giromba que eu estou falando Aqui eu tenho que pegar o gelo, vou pegar esse gelo aqui também. Aí, aí, ó. Acabei de dar like, minha live tá parando. Minha live tá parando ou minha net caiu? Não, deve ser minha net mesmo. Também o negócio tá em 1080, né? O Pinguim Lucas me corrigiu. Ué, de novo essa aqui? Eu acabei de ir, né? Nem lembro. Gente, eu sou ruim de memória. Vocês têm que me avisar, viu? Por isso que eu faço live. Que o chat tá aí pra me ajudar, né? Ah, porque acabou. Eu fiz 19 segundos. Aê, ah, tem pelo tempo. Quer que eu zero esse jogo? Com paciência não Não tô ganhando selo Tô com paciência não, gente Ah, olha que diferente Esse aqui eu nunca fui, gente Primeira vez que eu tô indo, até porque era fascinante Tá, a gente, perdi a paciência, ok? Eu não vou zerar isso Pelo menos a primeira foi concluída Os Meus tempos estão aí meu aniversário, seu aniversário tá chegando, traz bolo para mim, tá? Parabéns, feliz aniversário! Ó, que Deus te abençoe, o Deus que você acredita lá, não sei, não vai saber. Como um profito que está para assumir. Complete o nível 12. Ah, tinha, tinha selo. Fala, o Raposa Gaming, salve para Raposa Gaming. Gente, eu vou falar pela live, tá? Tô com preguiça de digitar. Eu o Pinguim Lucas, e aí Pinguim Lucas, tudo bem com vocês? Eu te sinto. É, como vocês já chegaram? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu tenho um puff de ouro, gente? Eu não tenho um puff de ouro, né? Nem lembro, gente. Meu Deus, velho. Hello, Alena. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? O uh, que, que eu vou fazer, gente? Deixa eu ver. Eu quero ver os selos desses jogos aqui. Eu só tenho 83 selos, gente. Que pra mim é muito pouco. É, eu vou em qual aqui? Os pegando. Pegando onda, eu sei que sou ruim. Ah, eu já tentei ir alguns jogos aqui, ó. Ah, um.. Lança puff. Também já tentei ir, né? Tentei ir não, né? Só tem dois selos. Esmaga a fruta. Esmaga fruta também tentei ir. Fratura espacial. Não tentei ir. Gente, aonde fica esse jogo? Fratura espacial? Fica no Dance Club, né? Eu vou ele. Alguém falou alguma coisa ali que eu não vi. Minha meta é ter todos os selos, mas só conseguir na pescaria. Ah, a piscaria é fácil mesmo. Black Boy. Você está ouvindo Black Boy? Eu não estou ouvindo nada. Aqui é para a Espacial. E tem um gelo fino aqui também. Tá, como é que é esse jogo? Eu tenho que atirar, né? Ah, legal, velho. Ah, eu já fui já esse jogo. Eu tenho um limite. Eu acho que eu tenho um limite de dispara, né? Eu fiquei com zero. Errei. Acertei, chupa. Acertei. Acertei. Ah, eu... arrasa. Olha o tamanho do cocôzão. Parece um cocôzão. Um cocôzão, aquele dali de trás. Acertei. Errei. Eu sempre tenho que errar uma, né? Acertei. Nossa, fiquei emocionado, cara. Acertei. Acho que tem selo se não errar nenhuma, né? Acertei. Acertei. Nossa, que conclusão rápido. Continuar para assinante, olha. Quem quer. Como é que coloca um jogo desse para assinante? Tá, eu dormi aqui, tá? Tá, vou ficar aqui no canto, esperando Vou tirar agora não. Não, não não, não, não Agora Ah, não acredito, velho Ah, eu tenho vida Eu tenho que acertar aquele de trás logo Mano, é muito difícil, velho Que jogo difícil O clube não é pra criança ah, acertei. Nem queria acertar. Queria acertar o de trás. Caraca, é difícil, hein, gente. Easy gamer! Okay. Se você atingir um, um alvo azul antes de acertar qualquer outro, ganha uma vida extra. Clube Pinguilândia. agora eu vou vou vou, vou. <risos> gente minha adquisição é péssima velho na moral alguém mandou mensagem pra mim no Discord ah é o Estazinho vou chamar ele espera aí gente é é o Stazinho, gente. Meu irmão me chamando aqui. Ah, eu preciso... Ah, eu precisava acertar aquele dali primeiro. O Stazinho é o novo moderador do canal, tá, gente? Eu quero que vocês conheçam ele. Mano, esse aqui tá me deixando tonto. Esse aqui, ó. Que horror. Não acredito. Toma, geromba. Sendo aqui. É ah, velho. Ah, velho. Só tem uma vida. Ah, gente. Sou muito ruim. Ah, vai, perdeu. Ah, isso aqui é fácil. Olha lá. Ah, na moral, velho. Uhum, uhum. Ah, perdi, gente. Bora abrir a hashtag. Hein? Vai tomar. <risos> que isso, Davi, a cobra? Que isso, irmão? Que venha a versão Que? Que venha a nova versão do CP Brasil Ou não é permitido Eu faço por mim mesmo Eu remover não tem nem moderador aqui, cara Eu tenho preguiça de remover, cara O moderador nem um liga pra live, entendeu? Tipo Gente, vocês gostam de Stubbegais? Eu não gosto, mas a gente poderia ir, né? Já não tem ninguém assistindo mesmo? Ninguém assistindo, quatro pessoas Eu meio que já fiz todos os selos de atividade Nessa conta Na moral É, esmaga Fruta Aventura Jato Já tentei também Eu acho que todos os jogos eu já tentei Se eu não conseguir Ó, esse aqui eu não consegui Ah, gelo fino Eu vou gelo fino agora, tá galera Melhor que O domingo passado que eu fiz live Não lembro, né, qual foi o domingo Mas eu fiz uma live num domingo aí Que deu bastante gente Essa live aqui tá muito fofada, gente Ué por que eu já estava jogando. Caraca, o Gelo Fino é mó, mó legal, velho. Esse, esse jogo de arcade é muito bom, né, gente? Deveria colocar na Nintendo. Me lembra Bomberman, velho. Ai, já fiz merda, gente. Vai, Engula. acho que estou fazendo certo, está fazendo, aí ganhei mais um selo, gente, um selo para conta. Ai, caraca! Ah, gente, vai. Oh, eu vou ter que sair. Ah, tudo bom. Ah, sempre assim, hein? sempre me abandona. Tudo bem, pode sair. <risos> eu faço drama, gente, eu faço drama, eu tô nem aí Não, tudo bem, sempre tem coisa pra fazer, né? Não, pode sair, vai, me abandona, é isso aí Tem coisa pra fazer, vai jogar Free Fire, certeza Todo mundo mente pra mim, na moral Coisa pra fazer, nem que se fosse uma louça, né? Não, vai jogar Free Fire, com certeza na moral, ninguém assiste a live do Fel. Por exemplo, eu vou jogar o Stamberg aqui, na moral. Aí, ah, já fiz merda também, de novo. Ah, na moral, se lasque. Eu vou pra live do Noni? É, eu vou pra live do Noni mesmo. Bora apoiar o Noni. Ah, fiz merda de novo, cara. Na moral... Pô, cadê o estalazinho, velho? Ah, velho! Pô, oh, tá muito sensível esse teclado Calma Eu sou um menino Ah, tá Aí peguei moeda! mais um selo. Ah, entendi. Mentira, eu entendi não. Eu só falei que eu entendi só pra dizer que eu sou esperto. Você vê assim, gente, falando que eu entendi? Mentira. Entendi nada. Mas eu sei. Ah, fiz merda. Pode ir assim? <risos> Pode ir assim? Ah, foi, foi. Tá bom, tio. Adeus. É o raposa, né? Oi, Nogo, tudo bem? <risos> Começou a dançar. Eu tô tentando fazer alguns selos aqui no Nogo. Se eu estiver na live aí, foi aumentado Para 86, gente Tem um Ícaro aqui também Tô Chamando o Stazin para vir aqui, cara Gente, já, já vou encerrar a live Vejo que eu tô... Não tô na vibe boa. Só foi pra me distrair um pouco. Fazer algum selo, né? Deixar a conta parada assim. Só que eu deixo muito clube de parada. Eu não jogo em off, entendeu? Eu só jogo quando eu tô fazendo live. Eu tô no servidor... Ventilador. Porcas e parafusos. Nunca foi esse jogo, nunca vou. Ah, é, Você é o time vermelho, então vai aí. Vai aí, Peste. Vai aí. Vai aí. Vai aí. Você não pode comigo, cara. Você não pode comigo. Você não pode comigo. Você não pode comigo. Ah, ele tá ganhando, gente. Que ódio. Ah, é, Snogo. Ah, é? Falo nada. Falo nada. Falo nada. Tá? A Disney é bem idiota, como assim? Deixa a Disney. Coitada dela. Eu tô tentando fazer o servidor aqui, gente. Servidor não, gente. Na moral, me que isso é muito ruim. Fala algum jogo aí que eu não fui. Eu tava assim quando o CP original acabou. Curiosidades do Pinguim Lucas. Faz um quadrinho no seu canal, Pinguim Lucas. Curiosidades. Gente, alguém me ama, na moral. Não é possível. Faz carinha no gelo, ah, pescaria no jogo tem um quadro. 45 metendo um erro. Caraca, Sufi na caçamba. Oh, esse, esses jogos são muito difíceis, velho. A maioria eu já tentei. Caça o tesouro, nunca fui. Gente, aonde eu jogo caça-tesouro? A cabregue, já fui também Eu já praticamente já fui todos os jogos Olha os personagens que eu tenho, gente Lança-puff, o lança-puff também já fui Eu não consigo Sou muito ruim, gente Eu tô um pouco selo Onde você tá? Eu tô no servidor ventilador, Capivara. A Disney é bem traçoeira. Snogol, no eu deixo você ganhar porque você já me doou, tá? Oi, Capivara, tudo bem? A já enviou logo, né? O selo do Game Day, a gente... Oi, oi, oi, gente, tá todo mundo aqui na live? O que vocês querem fazer? Eu não tenho absolutamente nada pra fazer, como eu não consigo fazer nada. Gente, olha como eu tô pobre, velho, namorão. Bora um jogo na montanha. Oh, a live tá atrasada? Ah, só tá atrasada 5 segundos. Churrasco rasco Está vindo nem quer vir, cara. Na moral, você não pode comigo, cara. Você não pode. Todo mundo é azul aqui, né? Que ódio. Tô. Então, é muito bom ver vocês caindo, velho. Quando eu caio, não é engraçado, né, gente? Vai! Deixa eu vou gravar vídeo de GTA hoje ainda, então vai ser é mais cedo, tá? Deixa eu ver quantas horas de live já. 30 minutinhos. De novo. Deixou, né? Deixou. Cara, como é que vocês caem nesse jogo? Dá uma moral, um jogo mó fácil. Como é que vocês caem nesse jogo, velho? Eu... O Snow Girl tenta fazer graça ele acaba caindo. Pega o pai aqui. Pega o pai agora. Você não pega mais o pai não, gente. Você não pega mais o pai, não. Pega mesmo. Não pega mesmo. Na moral. Gente, você foi original voltou! <risos> The fuck Confia Ou estrela no Goiás Gente, eu sou muito bom nesse jogo Gente o Go vai cair, olha Olha, fica vendo Que ódio Que ódio Gente, minha internet travou <risos> Gente, travou ali minha internet Você então não viu nada Ontem eu passei mal Ah, eu também ontem eu passei muito mal, velho Deixa eu falar que tá mal Alguém aqui já jogou Postal Frita Torresma, agora que eu entendi Snowgo, não, SnowGo, você não ganhou, tá? <risos> Tô brincando, SnowGo ganhou. Eu acho que ele ganhou, né? que o meu travou, gente, tive que sair, né? Ai. Gente, pior que eu, eu me confundo, porque vocês ficam em cima de mim. Olha lá, vocês não fez cair. Hein? Olha lá, eu caí de novo. Ah, já fiz a bagaceira toda agora. Ah, já perdi. Eu tô errando porque o Snowgon não tá aqui, cara. O Snow é meu amigão. O Snowgon, tô, ó, tô perdendo, velho. Fiquei com diarreia. Quem manda comer demais também. Olha lá, os caras foram sem mim, velho. Na moral, eu que tô gravando, gente. Ah, na moral, também não quero mais, não. Vocês magoaram meu coração. Gente, pior que eu não tenho nenhum jogo pra ir. Todos os jogos são ruins. Conserva, eu tô no ventilador, cara. Gente, meio que depois dessa live aqui aí, gente... Bora um desafio ninja pra encerrar. Que eu meio.. Sei lá, gente. Eu baixei o Standby Guys hoje pela Steam. Eu gostei mais de jogar pelo computador, mas. Eu sou ruim ainda no Stambega Guys. Se vocês quiserem jogar em live, fica pro próximo, próximo dia. No caso, no próximo do próximo domingo, né? Ah, só tem um neve aqui também. Vou colocar água. <risos> eu soltei o neve, vou colocar a água Olha, gente, Camperana Live Ele é faixa preta, gente, eu não posso com ele Você pretende algum fazer vídeo de New CP? Eu já fiz Frupor, não quero mais fazer <risos> eu, Na verdade, eu tava fazendo antes do Clube Pinguim Brasil voltar mas só que, né? Aí vocês preferem o Clube Ping Brasil, né? Tem mais gente no Clube Ping Brasil. Então meio que não faz sentido eu ficar gravando no Clube Penguin. Porque o Clube Penguin Brasil voltou, né? Eu tô deixando, tá, gente? Eu tô conversando com vocês. Eu sou muito boa no Stan. Estou... Bom, né? É. Bora marcar uma live pra gente saber, gás. Eu que eu tô. Sei lá. Acho que eu tô cansado de clube pink. Não tem mais nada pra fazer. <risos> e olha que eu não jogo no off, gente. Tipo, eu não jogo. Se eu tô online, eu tô fazendo alguma coisa. Ai, gente, deixa o Snow ganhar. Vai que eu faço o dia dele, ele ganhou. Ó, oh, eu também quero fazer uma live. Em... O Starzinho nem entrou, velho. Na moral. Oi, Fel! Fel. <risos> Adicção <risos> no Clube Pinguim. Tá assistindo sua lá Eu tô assistindo minha live também. Fala aí, Frel. <risos> Frel. Frel com R é bom, gente. Oi, Saturu Gojo que você tá, velho? O Stazinho nem me respondeu, tá vendo, gente? O povo me ignora. Então tá. Então bora marcar. Próxima live de Stubegays. E. E Pokémon, gente. Lembra que eu fiz a votação pro Pokémon? É, tô jogando Pokémon agora, né? Quem me convenceu? Ah. tô jogando um Pokémon MMO. Se vocês também quiserem baixar para jogar. E meio que eu Eu já prometi fazer, né, vídeo do Pokémon. Acho que eu prefiro fazer live. Mesmo que vocês não vão assistir, mas pra mim como eu prometi, velho. Prometi não, né, mas Acho que eu vou fazer mesmo assim, mesmo que vocês não assistiu tô jogando Pokémon. Gente, como assim é eu ganhei, velho? Ô, capivara, você deixou, né? Gente, eu tô aqui, eu tô. Eu tô minha cabeça tá assim, ó. Voando. What the fuck? Vou adicionar o Optimus, né? Sou ruim. Para. Isso é muito bom pra mim. E bom que você tá bem, Satoru Gojo Vocês gostam de Pokémon, gente? Gente, quando eu fazia live de Among Us no outro canal Dava até muito sucesso, cara É porque fazer só live de Clube clupin, clupin Meu jogo travou Meu jogo travou nem tô zoando O jogo travou, velho Ah, o X funciona, né? Gente, eu não desisti, tá? O meu jogo travou Ou eu queria que o Stazin jogasse comigo Mas eu acho que ele tá em carro com os amigos dele Deixa ele lá Oi, Ronaldinho, tudo bem? Você saiu e voltou. Eu tinha falado com você antes, mas você saiu. Não esperou, né? Na moral. que é, mate? Você tá olhando a live aí esperando eu colocar minha carta, querido? Olha lá, o cara esperando. Ainda tomou na cara. Ah, tá. Pra empreender, tome. Demais! Ele gosta! Você tem um servidor num Discord? Eu tenho, mas ninguém. Ninguém liga, né? Lá. Aí eu só sirvo pra postar desabafo lá no meu servidor. Quando alguém faz alguma coisa comigo. Oi, oh, o disse que ia fazer uma conta nesse jogo, né? Ah, nem pra ele fazer agora. Deixa eu ver perguntar. Pera aí, gente, tô falando. É. Oxe, o ventilador ligou sozinho. Gente, o ventilador tá ligando sozinho, deu-me livre. Eu nem encostei num carro, what the fuck. Cansado de me ventilar, gente. Um frio ontem, gente. Um frio. Vocês estão fazendo? Ontem fez um frio de noite. Cara, só queria alguém pra me esquentar. Toda hora eu falo do Stazinho, né? Vocês nem conhecem ele Stazin é meu irmãozinho, gente Oh, você fez... Olha o que você fez... fez com o meu jogo Ei, mata-o Ainda recebeu para aprender. O cara bloqueia o fogo e perde <risos> Nossa, agora eu... Ah, essa foi boa, Márcia Se eu... Se eu der risada de fumante é porque eu ri pra cacete Eu só dou risada de fumante agora, gente. Ah, sério isso? Ah, pelo menos foi esperto agora. Ô, oh, gente, vocês não estão achando minha carta tão pobre, não? Só três, quatro, só fico de três, só fico de quatro. Tô gostando disso não, velho. Do nada. E aí, ZM07, tudo bem? Pô, Porque eu queria jogar com a galera alguns jogos. Ah, você pode jogar. Eu vou jogar a Starbill gente. Eu mesmo, eu tô, eu tô... Sei lá, velho. Só fazer live de um jogo é meio chato, né? Vocês não acham? Na época eu gravava... Eu tava falando disso, mas eu não terminei. E dava maior sucesso eu gravando Among Us. Mas agora eu não gosto mais de gravar Among Us, porque tem aquele tem, tem aqueles bagulho todo. Tem... Tem um impostor que já tinha, né Tem tripulante, tem Tem um bocado de cargo agora no Among Us, eu não tô gostando, velho Ferro, sou seu inscrito Valeu Eu não vou nem falar nada, né, gente ele, Acho que eles tá fazendo fazer de propósito, né Eu tô escrevendo errado de propósito, né, gente? Não, tudo bem se tiver escrevendo errado. Eu não me importo, não. Vocês são meus amores. Já, já, vou jogar isso aí. Ah, vem logo que eu já tô quase terminando. Eu só quero ver se o Stazinho vai fazer uma conta pra ele aqui. Que isso, Robin? Poxa, amigo Ah, agora eu fiquei triste, Robin. Você saiu do jogo Quem quer ir comigo, hein? O no-go já foi, já me botou pra mamar Oh, já me botou... <risos> Você é pro, não vale Eu não sou pro não É só, é só olhar a live, velho Aí eu reclamo que não pode olhar a live, né? Mas... A são gente, meu Deus, velho Quem quer ir comigo? Ronaldinho, Ronaldinho Gabucho, a neve chegou, a neve chegou. Chegou mesmo, tava um freio, gente. Eu já falei isso, né? Eu tô com roupa, gol? Nem lembro. Ah, tô. O cara fala eu e sai. Ô Ronaldinho, eu sei, eu tô vendo aqui. Vai, eu vou com. Quem não foi, vai comigo aí. O cara saiu disse que eu sou pro. Oi, casada. Oi, Richard. Isso aí é pago? Nunca julguei. Não é pago, mas se você quiser pagar pra mim... Não é pago, né? Mas se você quiser dar dois reais aí pra mim... Gente, eu tô muito mendigo. Meu Deus, que pobre eu. Tá fácil não, gente. Gente, nossa live marcada. e Sim, ser é próximo domingo, né? Não sei se vai ter atualização no Clube Ping Brasil E vídeo do Poker Ou, ou eu acho que vou fazer live do Poker Oi gente, o Está entrou Deixa eu dar um mod aí Se inscreva no canal do está aí, gente Eu novo um moderador Já que os outros não ligam pra mim, né? Oxi Gente, eu tô em qual conta aqui? Oh, eu tô na conta do Eric. Do Eric. Falei o no, nome do querer. Não, não, não, não, não, não. Eu pensei que eu tava na minha conta, velho. Aí. Calma, cara, calma. Fala, eu vou fazer isso, tá? Eu prometi. Relaxa, cara, eu vou fazer lá. Tô prometendo uma live de Stubber Guys também Ué, só tenho carta de fogo É pro próximo domingo a live de Stubber Guys Com você, eu quero ver você ganhando Eu vou fazer, cara Relaxa. Não sei se eu faço o live... Então, eu quero saber se eu faço a live do Poker ou... Vou jogar Sub Surf Vai levar uma sua, ó o cara, velho. Que isso, velho. Joga. Ô Capivara, você vai me abandonar mesmo pra jogar subsfus? Pelo menos não é Free Fire, né? Tô orgulhoso de você. Como entra na sala de fogo e gelo? Você passa teu cartão de crédito da tua mãe <risos> Sempre pensei que você era Xereca Eu gosto muito do canal do Xereca, velho Inclusive eu, eu olho lá os catálogo xarega é demais, né, gente? Estou encro... Incro... Ai, que medicação, na moral. Ele gosta. Você faz bula do Stubber... Não, quem faz é o Stazion, gente. Stazion parou de comentar. Olha ah lá. Que isso? Cala a boca, está? O cara joga bem demais, gente. É só vocês verem o vídeo dele. É porque é melhor gravar na visão dele, né? Na moral, na minha visão, eu não sei fazer. Ô, oh, Chito, você tá olhando a live, né? Olha tá lá. O cara tá esperando, olhando a live, velho. Olha. Ah, não, eu não. Ué, pra que essa demora toda, papo? Ué, o cara tem. É, vi falar. Cara, eu falei brincando pra calar a boca, na moral Você me chamou de burra, dá licença Eu sou, eu faço todas Então bora ver no próximo domingo, capivara Live de Stubber Guys aqui, galera Espero que dê bastante gente, né? Se fropar, flopou, né? Este tobel é mais leve do que Fall Guys. Então eu baixei. Vai rolar briga, hein? Ele gosta. Só irei dizer duas coisas. Nossa, Richard. Bora zerar Brock Dash. Amigo, eu quero ver você e o Starzinho aí, ó. Eu não me meto nessa briga, que eu sou ruim mesmo. Eu tenho um controle aqui da Xbox, eu vou tentar jogar com ele também, pra ver se é bom. Jogar com controle ou com teclado. Só lá eu fico... Meio coisado. Cavalo. Gente, carta de 2. Nunca vi isso. Mentira, eu já vi. Mas eu nunca vi essa carta de 2 aqui. Caraca, só tenho carta baixa. Aí eu coloco na carta de 11. Incrível, eu com faixa laranja levei porrada de um leque sem faixa. Assim, gente. Mas nunca fique calado, Richard. Não fique igual eu Eu levo tanta... <risos> eu não vou mandar essa aí, não <risos> Eu não vou mandar essa não Opa, pinguim, tá vindo, tudo bem? Opa, tem como falar menos coisa, meio sus, porque tem criança na live. Nossa, Tavinho, tá eu não tô falando coisa, meio sus, cara. Como assim, velho? Eu falei, eu citei uma vez a Monkey's Wiz aqui. Sebrae <tos> é em mim, conta na pizzaria. Na moral. Os Azevedo. Cara, o cara, me, o ca, o cara tá me moderando na minha própria live. Ô, oh, gente, mas de que sou, cara? Na moral. Eu falei live. Eu vou com o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Caraca, velho. Não, o Xereca é um YouTube de Clube Penguin. Entendeu? Tem nada a ver com o que você tá pensando aí. Eu chamo ele assim, gente. Não é. É o Xerenca, tem um N, entendeu? É xerenca. É porque tem um N aí. <risos> é, é porque tem um N É xerenca, não xereca, gente. Desculpa. Força do hábito, cara. vindo <risos> <risos> O provou o cara. É xerenca, gente. Desculpa. Xerenca, xerenca. Xerequinha. é muito estranho esse nome. Ô Pinguim Tavinho. É. Eu tô no. Eu tô no Dojo, cara, no ventilador. Eu tô jogando, entendeu? Por isso você não tá me vendo. Tô jogando com o Ronaldinho. Gente, eu só tenho carta baixa e eu tô escolhendo ainda a carta mais baixa que eu vou colocar. Vou colocar essa que é mais alta na moral. Que horror, velho. Oi, oh, nós dois somos faça laranja. Toma! Que isso? Mantém a umidade, que isso? Desculpa, gente. Tem ninguém no gojo? Gojo <risos> Gojo Meu Deus, desculpa, gente Cara, é porque eu tô num ventilador Eu tô no, num ventilador, no servidor ventilador E eu tô jogando, entendeu? Eu tô jogando, eu tô com o Ronaldinho aqui Quero batalhar com você Tá em um anime, mano, Gojo Eu deixei, cara, eu deixei, tá? Gente, eu não sei porque minha risada tá ficando assim Antes era aquela, né? Antes minha risada era aquela Agora minha risada é assim Quando eu tô rindo de verdade, cara É minha risada, é essa A minha risada ficou assim do nada, velho Posso fazer nada, cara. Risada de cachorro. Gente, eu tô nem prestando atenção no jogo, né? O Ronaldinho tá aqui, tá me esconhambando, né? Aposto que ele tá vendo a live. Perdei, otário! Ah! <risos> Desculpa, desculpa Gente, eu tô brincando, tá? Eu, vocês são meus, meus amorzinhos, tá? Tô brincando, meu Deus O PH, meu Deus <risos> Oi PH, tudo bem? PH fica quietinho na live assim Fui escrever e solta a bola Quem é o Azevedo aí? Quem não queria ir comigo mesmo? Oh, o xereca aí, gente. Eu tô falando o xerenca aí, gente. O oh, xereca, xereca não, o xerenca, o xerenca tá aí, gente. <risos> o xerenca, gente. Olha lá, aí ó, aqui ó. Ele ó, oh, o tanto de pedido, gente. Meu Deus, cadê cadê, aqui, gente, o xereca aí ó, xerenca aí ó. O PH, do... gente. Meu ventilador tá parando. Será é que tá queimando? Não posso ficar sem ventilador. Gente, eu tô com medo, meu ventilador tá parando. Gente, olha aqui, ó, eu tô falando, olha ele aí, ó. Olha, alemão ainda, ó. Ih, tem um PhD. Ele são. Esse, ele era da Cream Soda. eu acho que é ainda, né? Vai saber. Sou mendigo. Ah, velho, você pode me adicionar. Eu já adicionei todo mundo. Eu tenho só 148 inscritos. Nossa, velho. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, gente. Eu posso ajudar e se inscrever no canal de vocês. Já vai sair, estazinho. Cara, você nem criou uma conta no jogo pra jogar comigo, né? Mas você não vai jogar. Na moral... Você já tá no PC, cara? Eu tô encerrando, já vou fazer uma hora de live, não quero que fique muito grande, não. Só vou falar com o Cherequin aqui e o PH. Me adiciona. Ué! Mas eu tô adicionando a todo mundo, gente. Calma aí. Olha está, você vai participar da live do. Do stubberguys. pegar guys e poker, né? Fazer próximo domingo o bicho vai pegar. Eu só não vou gravar agora porque já tá tarde. Tô preguiça de me irritar com os Stubber Guys ao vivo. Quem é? Cadê o xerequinha, gente? Cadê os xerenca? Ah, eu não tô nem digitando. Aí, gente, ele existe. Aí. O... Cadê, ó? Cadê o selfie? Selfie do rapazes calma aí gente é só você me mandar pedido que eu vou adicionar vocês o cara tá explodindo bolinha ali aí ah, é você Jeff tô aí ó já te adicionei cara aí eu vou adicionar todo mundo que tá parado aqui o Pedro, o Pio, nem sei quem é, vou mandar também Vai todo mundo Gente, meu ventilador tá parando toda hora Ele não me aceitou, o quê? Oi, está? você me chama de Juninho velho. Você é íntimo, cara Moral, o cara tá me chamando de Fel agora Eu sou o Tavinho Quem é o Tavinho aqui, eu não tô vendo Ah, tá, sou meio cego, tá, gente O ventilador parou, gente Tá ah, bom, Ô, cadê o... O Xereca tá aí, gente Batalha comigo, tá? Quem é você? Nem lembro mais, você tem que me lembrar, gente Ah tá, você é esse aqui, né? Eu já adicionei todo mundo Que tá na live? Já, né? Gente, desculpa, tá? Pelo nome do Xere... Xerenca Aí, viu? Eu juro que não Por mal, velho é que o nome dela Eu adicionei todo mundo, eu acho que é adicionei. Cara, buguei aqui. Gente, eu vou deixar meu servidor aí pra vocês É só digitar exclamação Ô, gente, meu ventilador ventilador tá com algum problema, velho Tá desligando sozinho, velho é, exclamação Discord Você grava com o aplicativo OBS Eu tava gravando no um Steam Lab pra ficar tudo bonito Mas só que o Steam Lab é muito pesado Aí eu desisti é melhor ficar com o pobre do OBS mesmo. O meio que desistir, entendeu? Mas eu gosto do OBS. Mas só que quando você desinstala o OBS, desconfigura tudo. Então pra mim ficar configurando toda hora, eu tenho preguiça, gente. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Não dá, velho. Fala que não é o felzinho na situação. Entra no meu servidor aí, gente. Kakarrei Richard. Você tem que mandar pedido, né, meu querido? Aproveita e já entra no servidor. Porque vocês, inscritos, podem juntar e se jogar lá no servidor, Entendeu? Caraca, eu ganhei? Ah, não ganhei. Gente, eu tô me... Desculpa, eu tô meio pensativo aqui, É. Como assim? Como assim, Fernando Thaís Soares Cunha? Ele colocou o nome inteiro, eu passo o CPF aí. Na moral. O Discord aí, ó. O Discord aí. Caraca, sei lá, gente, eu não tô gostando das minhas cartas não, velho Muito baixa É isso, isso, isso, coloca fogo hein! Ó, o Capivara entrou eu, É porque esse já é o terceiro servidor, tá, gente? Eu tenho um autismo, gente, vocês lembram? Eu tenho um autismo aqui que não é um felzinho na situação Bora no centro, não Mentira, eu vou, calma, a gente vai encerrar lá no centro, tá? Eu vai fazer o que lá no centro, na moral? O Jeff, seu nome não me adicionou? Ok, o Kakarishi, né? Ô Jeff, seu nome me adicionou, cara? Ah, ficou triste, né? Já te mandei pedido, Jeff O, o, Xeren, o Xerenca não fala na live, velho. Nem um ph POH. Na moral. Obrigado a quem foi entrar no Discord, tá? Pera aí, gente, que não travou não, tá, gente? porque eu mudei pra tela do Discord. Aí, meio que trava. O <risos> que, que eu disse? Não travou não, mas mudei pra tela do Discord Meio que trava, tá the fuck Obrigado a Capivara Entrou o oitavo Entrou também Já assinei pra vocês lá, não sou eu, né? Caraca, Jeff Não me adiciona mais não, cara Você tá arrombando comigo eu Tô buscando, Jeff como aceita? Como aceita o quê? Como aceita o pedido. Aí você me quebra, né, Jeff? Você quer que... né? Na moral... Aí você me quebra, não sabe assim. Não Aí você me quebrou, cara. Não, não precisa pedir desculpa não, eu tô zoando cara, não tem problema E aí, pau reguido Levei ban por falar Que isso Pior que não tem moderador no, no chat, vai deixar assim mesmo Gente, eu sou streamer, eu não fico moderando o chat não, tá? <risos> o Tavinho falou uma coisa ali. Gente, que isso, velho? O que vocês estão falando aí? Não, gente, mas X-vídeo depende do contexto. Tipo assim, uma é de matemática. Paulo assistiu X vídeo. X vi. A letra X é representada pela letra 1. Número 1, né? Uhum. Então, se, eu, se Paula assistiu X vídeo, ele, você tem que descobrir o valor de X. <risos> Diga o que eu tô falando, velho. Ai, deu um derrame na cabeça agora. Essa risada me dá cansaço, velho. Gente que horror as coisas que eu falo gente, juro que eu não sou assim, tá? É. Gente, eu sou assim mesmo. Pior que não tem. Ó, oh, o Acho ficou online, ele não vem mais, gente. Eu, eu também que eu tô desistindo de colocar esse povo como mod. Quem quiser fazer o um formulário pra moderador aí, que seja ativo, porque na moral. É decepcionante, cara. Na moral, velho, como aceita o pedido de amizade? Então, entra nesse site aqui, cronacartão.com, aí você passa o número do cartão da tua mãe, tá? Aí, vai aceitar o pedido. <risos> Tô brincando, Jeff. Ah, não aceita, Jeff. Não tem problema você não aceitar. Não vou conseguir ficar sem jogar o jogo de pinguim. Não vou conseguir. Ué, não entendi, cara. Você não vai conseguir? Ah, não tem problema não, cara. Você já está aparecendo na live, e meio que também para a próxima live vai ser de Stan Gente, já tô avisando logo com vocês, a live de Stan não perca. Quem joga Stan Guys para aparecer comigo na live. Vou jogar o Pokémon, né? Porque eu prometi pro, pro Starzinho, o Star. Você está um passo à frente. Sem sei! Sem Eu tô com faixa verde! Sem eu sempre acreditei em você. Eu uso hack. Não conta pra. <risos> Ninguém. Eu, ele usa hack. Gente, gente, apareceu na live. O Xerega falando que usa hack. Não conta pra ninguém. Aparecendo na live. Pra todos. Tá bom, né? Só podia ser alemão mesmo. Quer ver minha faixa verde? Ah, eu vi, cara. Vou entrar, ah, entra aí que falta 20 minutos pra acabar. Vinte não, gente. Ah, bugou. Bugou o PC. E eu tô querendo comprar comprar um SSD. Eu comprei uma RAM, gente, mas eu não sei como eu coloco uma RAM. Nossa, minhas costas já estão tá doendo, cara. Então meio que eu queria colocar essa RAM Tipo assim, tem dinheiro, né, gente? Porque eu não sei colocar né? O homem disse que é compatível, entendeu? Você ganhou com neve A luz da minha cidade caiu Caraca, velho Nem me lembre que a luz cai Aqui até que não cai, não Gente, mais uma vez lembrando, live de Stubble Guys, próximo domingo. Tá? Não vai sair de Clube Pinguim. Clube Pinguim, esse é o Clube em Brasil, eu já tenho um, os selos. Eu não consigo mais ter mais selos, porque eu sou ruim nos jogos. É difícil pra mim, gente, sabe? Um jogo de pinguim, eu não consigo ter todos os selos. Eu fico triste, sabe? Ser ruim em tudo que faço. Eu só. Eu sou só bom em uma coisa, fazer as pessoas felizes. E triste também, né? Mas... Achei que você era o vermelho. Era o vermelho, tava bugado. Não, o vermelho é o Jeff. Ele.. ele.. ele joga muito bem, entendeu? Aí ele fica esperando, assistindo online. Tô brincando, Jeff. Não sei se você olha, mas se quiser olhar, pode olhar, cara. Salve, Heloísa. Heloísa Rodrigues. Nome bonito. É, o humano ali falou alguma coisa. O humano e o sapo, uma vida game. Eu apareci na live. Apareceu? Eu mesmo, gente. Que eu não tenho mais, sei lá. Quem vai participar da live disso também. Eu vou anunciar lá. Ok Para quem vai. Como é que é? O que, que eu tava falando, gente? Me disseram que o não tava fazendo live. O Nonin tava fazendo live, velho. Ah, o tá fazendo live não, gente. Hã? Jeff vence, parabéns. Não fica assim, não, cara. Você é o melhor. Você tá no chiclete ou ventilador? Ventilador, mas eu queria mesmo chiclete um mesmo. Oh, quem é esse aqui? Eu vou com ele. O oh, cadê o povo, gente? O, ch o chaneca saiu. Poxa, nem eu falei... Ei, amigo, tu tá solteiro porque eu tô... Cara, eu tô solteiro, mas eu tô... Já penso em uma pessoa, né? Eu não posso falar quem né, porque é só daqui a 4 anos Mas eu já tenho uma pessoa Eu não tenho medo de falar não, gente E ela tá me ajudando, entendeu, cara? Que é depressão, gente Ai, não vou poder falar, gente, eu vou chorar <risos> <risos> eu, tô, eu, tô, eu comecei a rir Gente, eu só por lá, velho Eu ia chorar, mas eu, eu comecei a rir De eu chorando, cara É muito feio Ai, Gente, vai ser é sério, velho E eu gosto muito Dessa pessoa Ai, cara É a é é depressão, gente Tá me matando, cara Então eu fico triste de falar isso, entendeu? Cara, ontem eu chorei demais, cara. Na moral, ontem eu não fiz nada. E eu preciso muito dessa pessoa e ela sabe disso. Vamos jogar stub. Stub eu vou jogar próximo domingo com o Starzinho. Ô Heloísa, eu não posso te contar, cara. Eu não sei se é recíproco. <risos> Mas se f... quando for, eu te falo Lá no PV, lá, entra no Discord aí, tá? Mas tá precisando de menina no Discord, só tem é. macho Não aguento mais tanto macho Só macho no meu servidor de Discord, gente Na moral Muito obrigado, Luiz Azevedo E a gostosa da BMD da... é macho, tudo macho, eu tô falando. Eu não sei nem por que é, ele ainda tá indo no meu servidor, né, mas... Esse cara me fez mal, gente, eu falo mesmo. Mas tudo bem, cara. Eu não bani ele porque, sei lá, gente, eu tô precisando de gente no meu servidor, então... É porque eu aguento tanta coisa calada, gente. Na moral. Ô, com quem eu não fui aqui? Cadê o povo dessa, dessa casa? Ah, todo mundo saiu, cara. Ah, vou encerrar, gente. Tô triste, velho. Até o xereca. Eu, eu gosto tanto do xereca, velho. Na moral. Os caras saíram, velho. Ai, gente. O que a gente vai fazer agora? Será que dá pra comprar? Quero comprar cartas. Acho que não dá, né? Vai pro Roblox. Oh, tô cansado de Roblox. A Cremilda, gente, no Roblox, ela vai voltar. Mas eu vou gravar o último vídeo com a Cremilda. Porque a Cremilda agora tá sendo banida do Discord. Do Roblox. Por causa do nome, né? Não pode o nome mais. Antes podia, né? Não censurava, agora tá censurando. Melhor que eu vou fazer o último vídeo da Cremelda. Jogando com ela, entendeu? Porque eu sei que ela vai ser banida. Só tem vocês, gente. Só tem vocês três aqui, Você tem que começar a se amar Mas eu me amo, cara Mas eu me amo, eu sou eu sou, eu sou maravilhoso, cara Eu queria ter eu mesmo como, como amigo, entendeu? Que cara, eu sou maravilhoso, velho Que isso que eu não me amo? Cara, eu sou O estádio tá de prova gente. O Ash também tá de prova. Na moral, ele, ele sabe o que, que eu faço por, por eles. Joga Gacha Clube. Amigo, você quer que eu jogue tudo também, né? Na moral... Só vou jogar o Stubber no próximo domingo. que eu vou jogar próximo domingo? Porque hoje já não dá, né? Gente, vê o último vídeo de Clube Ping, o código. Vocês não viram o código, o vídeo propô, velho. O último vídeo que eu postei de Clube Ping, hein? Propô. E é de código, cara. Aí depois você se pergunta: Cadê os códigos? É, expirou, né? vocês não usaram. Sem que ver os vídeos código. Humano e o sapo, uma vida game. Stampa é Não, estampa é domingo. Stampa é domingo. A Heloísa já saiu, né gente? Gostei tanto dela. Uma menina aqui pra dar uma meio LGBT. <risos> Tô brincando, né gente? Tipo assim, uma menina aqui, né? Só porque só tem macho. Eu usei, mas levei ban. Vamos encerrar no prazo, tá bom. Eu também acho que eu, eu não vou gravar o vídeo de GTA hoje. Vou dar uma organizada nos arquivos primeiro. Aí depois eu gravo o vídeo de GTA, gente. Eu tô fazendo os códigos de GTA também, gente. Se vocês não viram, vê lá. Gosto muito de GTA San Andreas. O Ash também gosta muito, cara. Só que eu meio que parei porque não tava dando visualização. Mas eu postei no TikTok e deu 300, então eu vou continuar fazendo. Inclusive, eu criei um TikTok de Clube Pingo lá, para você assistir os vídeos de Clube Pingo lá no TikTok. É a mesma bosta do YouTube, mas só que lá, né? A menina gritou, ah, não entendi. Quantos anos você tem, Fel? Eu tenho... Tenho 20, cara. Eu já tô meio grandão, né? Eu comecei... Mais ou menos com 15 anos, esse canal. 16, né? 16 eu comecei. Já se passaram 4 anos. Então, eu tô com 20. Pior que eu, eu, tenho, eu tenho alguma. Eu tenho um eu tenho, eu tenho automatismo, gente. Eu tenho 20, mas eu tenho um jeito de 14, entendeu? A é de tanto ficar em casa, é de tanta depressão. A depressão faz a gente ficar meio com uma idade. Parece que desavança a gente, né? A gente tem 20, mas eu tenho meio 15, entendeu? Por isso que eu sou meio assim retardado, gente. Eu tô quase faixa roxa e. Aqui tô atualmente a vermelha. No meu servidor também tem isso de faixa roxa. É só você começar num servidor. Você vai subindo de faixa. Tem meu livro, gente. Meu livro tá voltando, tá? Eu tô preguiça de editar ele. A temporada. A quinta temporada é passar em janeiro de 2023. Na verdade. O cinco primeiro episódio é passar em dezembro. No final de dezembro. Veja que eu nem tô prestando atenção nesse jogo, eu só tô clicando, cara. Ou Mata, você tá deixando eu ganhar, ou você tá... Acho que ele tá deixando eu ganhar, cara. Porque eu não tô prestando atenção. O desafio você, outra rodada do jogo. Agora você perde. Eu nem sabia que eu ganhei de você, Ronaldinho. WTF? Eu, eu, eu ganhei do Ronaldinho? Eu nem lembro mais, cara. Se eu perdi eu deixei de ganhar. É como o ditado diz, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Eu apanhei, né? Eu lembro. O que me bateu não lembra mais. Meio que eu nem lembro que eu, que eu ganhei. Eu ganhei você, Ronaldinho. Eu não lembro. Que eu ganhei, cara. É, eu vou ganhar de novo. Beijos e abraços. Mentira, Ronaldinho. Não pode ganhar, cara. Tem quantas pessoas na live? Tem nove ainda? Tem nove? Vai dar nove horas, gente. Vou encerrar aqui. Vou jogar no off. Vou jogar. Deixa eu ver o que eu vou jogar. Vou jogar stub no off. Pra ir treinando um pouco para o próximo domingo eu não quero passar vergonha né gente vou jogar meu é poké. o Pokémon não dá né, Os tais eu não tenho o Oji ele gosta muito mas só que eu, eu não sei jogar o Oji cara, na moral eu tô, pens... tô pensando em comprar o que? um marrom pra gente, na moral Gente, eu tô.. Tô me inscrevendo em emprego lá no LinkedIn, cara. Eu espero que eu consiga. Porque com o YouTube eu passo fome, cara. Eu quero muito que eu consiga um emprego lá. Tem apoio a deficiente. Tem, tem que ter pra dicção também, porque na moral. Eu quero muito conseguir. E demora a seleção pra eles selecionar as pessoas, quem vai ser aprovado ou não. Aí eu acabo sendo re recusado em todas. E o meio que isso tá me deixando muito ansioso, cara. Porque eu quero já ganhar meu dinheiro. Na moral. Chutar pobres. Tem um cara no Free Fire batendo. Que isso, cara? Eu vou encerrar no prazo, calma. Depois dessa aqui, o Ronaldinho pode ganhar, porque eu já vou encerrar. Meio que não vai dar pra gente ir é, à próxima. E lembrando de novo, gente. Estabe é próximo domingo. Se vocês, vocês não, já se marcam aí, hein? Eu vou colocar lá na aba comunidade, Stampergaz e Poken. que eu prometi o Pokém. Aí, ah, você ganhou, Ronaldinho. Parabéns. Nossa, mandou receber. Então, a gente aqui com um pedido, encerrando na praça. Foi muito bom, muito obrigado a todos que compareceram. Não leve nada a sério, tá bom? É, foi muito bom jogar com vocês Quem tá aqui? O Cheetos, o Matão O Jeff, o Ronaldinho Tá? O Pingu Que me adicionou aí Meio que obrigado a todo mundo aí Que participou Tá? Vocês são demais, cara É A próxima live de Clube Pingu Eu não sei Que eu tô zero afim mesmo, cara Pra mim.. Eu já fiz todos os selos de atividade. Vou tentar dar uma última olhada aqui. Deixa eu beber água, minha voz tá falhando já. Meio que eu não sei fazer mais nada nesse jogo, porque é muito difícil, gente. Eu, tenho, eu acho que eu tô em deficiência. Pega o peixe amarelo e volte para a rede. Oh, o Wackaback é, é meio um negociado, hein? Demora demais. Eu assisti um filme, gente, de zumbi. Cara, eu, eu não sei, gente. Eu tô muito ansioso, cara. Eu não tô conseguindo jogar nada. Tipo assim, o Akabek, ele demora demais. Eu assisti um filme só por causa do Starzinho cara. Que ele recomendou, porque senão não assistiria. Porque, tipo... Gente, eu tô muito ansioso, velho. Na moral, eu tô conseguindo assistir vídeo grande. Eu, eu começo a assistir euforia, gente. Eu paro. Eu paro na metade do vídeo. E que continuo depois, porque tem uma hora a série. Cada episódio. Ué, que isso? Game Day. Nunca vi. Caraca, velho. Eu tenho muito pouco ser... Eu vou tentar de novo jogar esses jogos. Tá? Vai ter vídeo de clube pinguim normal. Só vai ter live de Stubber Guys. Ou vídeo de Pokémon. Mas vídeo de clube pinguim normal, tá? O que ele disse é Na pista de skate, por favor. É o quê? E aí, tio? Eu tô encerrando, Valeu a todos. Ah, escrevi errado, gente. Eu tô preguiça, velho. é idade, não tô bem, não. Moral. Escrevi errado. Valeu, pingo. Valeu. Escrevi abreviado. Obrigado a todos. Um beijão pra vocês. E, tio, eu tô encerrando. Eita, a live deu uma travada ali. Eita. Se vocês me amassem, me daria dinheiro, né? Né? Tô brincando, gente. Tô brincando. Tô brincando, gente. <risos> ah, o Snogol me chamou pra... Vamos explorar, Snogol. Vamos explorar. Gente, desculpa, tá? Desculpa você, homem. É. <risos> Gente, desculpa. Eu tenho, eu tenho autismo, gente. Desculpa. É, ele disse na pista de skate, mas já... Sim, cara. Eu fiquei uma hora aqui. Fiquei uma hora e quarenta. Ah! Gente, tá muito alto. porque você não me avisou que tá muito alto? Tá é muito alto esse som. Fiquei uma hora e quarenta, cara. Infelizmente, não vai ter encerramento, porque eu tô com preguiça de editar essa live isso gente até a próxima valeu tantará, tantará, tantará, tantará, tantará, tantará, tantará. música de final de live. Tantará, tantará, tantará, tantará, tantará. entra no Discord. Tantará, tantará, tantará, tantará, tantará. Se me ajuda, por favor!